Mulheres, contrariados, Contra de colcha de retalhos, uma obra coletiva. Textos de Rodrigo Domiti, interpretação, vozes e um sotaques de Alexandra Barcelos Álvaro Marcos Teles Ana Cecília Reis Ana Paula Scolari Andreia Filisberto Ariadne Cavalcante, Carlos Antagnoli Elisiane Pacheco Emílio Roger, Fábio Honorato Gabriela Kruger Giovanni Yemini Gisele Pacola Karen De Bertolis, Larissa dos Santos Fernandes Luana Schocknes, Luísa Fresta, Marcel Francisco Veiga, Marcinha Girola, Mário Felipe Cavalcante, Paulinho Sabaghi, Rafael Cal, Rodrigo Domite, Rosa Cardoso, Sabrina Vaz, Cid Cleina Thaís Thais Helena Colos, Thaisa Carolina Merak, Viviane Oliveira e Zé Alex. DEDICATÓRIA Alegrou-se com a notícia de que o livro seria dedicado a ela. Caminhou até a livraria com passos e um sorriso digno de uma musa inesquecível, imortal. Ao abrir, na primeira página, leu. Em memória de... O livreiro recolheu o corpo. TULIPAS NEGRAS Ouvia, via e sentia a tristeza alheia. A angústia lhe estufava o peito, o ar ficava pesado e os ombros recolhiam-se enquanto as mãos passavam pelo rosto suado. E foi assim em todas as vezes que se deparou com as tulipas negras, desdentadas, bocas do desespero. Desfigurado, desceu daquele ônibus lambendo cada degrau com os pés, sentiu o gosto quente do asfalto em sol a pino, percorreu a praça dedilhando o aroma das flores, enquanto o canto dos pássaros massageava suas pernas cansadas, viu o toque do sino vindo em sua direção por todos os lados, ecoando pela catedral ouviu cada detalhe do que queria dizer cada escultura do museu. Deu voltas pela cidade em um cavalo branco em uma charrete tinta amadeirada com toques frutais e final suave. Ao final do dia, ouviu o sol tombar no horizonte e, apesar do cheiro de chuva, não sentiu o gosto das nuvens. Durante a noite, todas as luzes eram artificiais, mas as sombras caridosas, acolheram-no em suas camas e o cobriram com o sangue quente do Jornal Popular. Apesar do barulho dos tiros, zunindo a cada página e alojando-se em seu tímpano, dormiu. No dia seguinte acordou sendo lambido pelo sol áspero e continuou sua saga. Incapacidade. Eram feitos um para o outro. Ela muda, ele cego. Ela muda, ele surdo. Cansada de mudar sem ser vista ou ouvida, ela fez um enorme discurso de despedida. Ele mudo. Criminoso O mercado de trabalho continua executando crimes perfeitos. Sequestra as almas e pede em troca como forma de resgate as forças do corpo. E as vítimas só percebem tarde que de nada vale uma arma torturada, repleta de medos, somada a um corpo calejado, exausto. Mulheres. Contrariado, Francisco matou José de Tiro. E antes do sangue secar, Severino matou Francisco na faca, por vingança Chiquinho matou Severino a golpe de inchada. Traiçoeiro, Zico colocou uma cobra na cama de Chiquinho. Traiçoeira, a cobra mordeu Zico também. Só sobraram as comadres, que sentaram a varanda, agulhas à mão e comentaram com um desdém. Esses homens... culpa. Quando ele apareceu, perguntando quem é que havia comido do fruto proibido, todos ficaram desesperados. Adão, que não havia sequer se aproximado da árvore, não pensou duas vezes, apontou o dedo acusador para Eva e disse que havia sido ela. Os pássaros até hoje assobiam, fazendo-se de desentendidos. Final de tarde Seria uma ofensa chamar o céu de azul naquele momento. Era uma mistura de rosa, laranja, amarelo e azul. Sem aviso, veio vento gelado que varre todo o final de tarde, garantindo que esteja tudo limpo quando a noite chegar. O sol, com frio, foi embora. Ele levou com ele todas as nuvens para cobrir se até a aurora Intenção ela chegou chorando nervosa, ofereci meu ombro, ela aceitou, ofereceu me a boca, eu aceitei, não sei se por consolo ou por vingança. protetor. Ele dá gritos agudos ao meu ouvido Logo depois, me empurra com toda a força E em seguida, atira grãos de areia em meus olhos Tudo para que eu volte para casa O vento fica muito nervoso quando Por mais que ele avise As pessoas insistem em enfrentar as tempestades Ambicioso Nasceu para ser, viveu para ter e morreu, sem nem ver. Embriagado. Todas as coisas e ideias tendiam para a esquerda. Depois, inclinaram-se um bom tanto para a direita. Então, rolaram para o centro e por ali ficaram, no equilíbrio frágil de uma mesa de boteco. O álcool e a política têm efeitos semelhantes. Luto Regou o túmulo por dias, até secarem os olhos, vermelhos e ásperos. Uns dizem que foi por compaixão, outros sussurram que foi por culpa. Saudosismo. Passei na casa dos meus avós para uma visita rápida, Inocência a mim achar que conseguiria sair de lá antes do jantar. Como sempre, minha avó convenceu-me a ficar. Segundo ela, estava preparando uma comidinha especial e, além disso, eu andava muito magro, muito branco, precisando comer bem. Decidi ficar. Enquanto ela terminava os preparativos, Sentei a sala com o meu avô para ver o jornal. Ele, esparramado na velha poltrona de couro, após duas ou três notícias, comentou bons os tempos em que só se roubavam corações. Instáveis Há um casal problemático que passei entre minhas ideias. Não conseguem viver juntos por muito tempo. Se o álcool entra, a poesia logo sai. Mate Desde o casamento, acostumou-se a ser tratada como uma rainha, indo para onde quisesse, quando quisesse. Quase todos os desejos lhe eram atendidos, com exceção dos que revelava apenas entre quatro paredes. No entanto, Devido às regalias, as dificuldades do marido pouco lhe incomodavam até aquela tarde chuvosa. Ao arrumar as gavetas para evitar que os velhos pijamas embolorassem, encontrou as cartas e bilhetes. Descobriu naquele momento que ele só se interessava pelas outras rainhas. Tomada por ira, desgovernada, deixou-se levar pelo primeiro peão que cruzou pela casa. insatisfeita. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Está me chamando de coisa? Pontinhos. Durante a noite na praia, viu as luzes dos barcos em alto mar, isolados. Pensou em quão triste seria viver dessa maneira passar o dia no mar trabalhando e à noite virar um pontinho em meio a outros pontinhos perdidos na escuridão no caminho de volta para a cidade reparou nos pontinhos todos empilhados mas ainda assim isolados nada a perder sem ter uma casa para levar desaforo armou o barraco Mulher da minha falta de sonhos. Sente o vazio no fundo do travesseiro. Revira-se e estica os braços, em busca daquela presença. Uma esperança, nada além disso. Por mais que se deparasse com outro corpo, não seria aquele. Nunca mais foi. Depois daquela noite, a cama sempre pareceu vazia. Final do verão Ao final do verão, as cigarras invadem a cidade Chegam queimadas pelo sol, trocando de pele As formigas, trabalhadoras, da cidade nunca saem Para elas, o inverno é uma ameaça constante Fuga Bebo para dormir E quem sabe... Um dia não acordar. Fim dos dias do vilão. Engana-se quem pensa que algum dia ele arrependeu-se. Morreu sorrindo aquele cínico. Sabia que a mídia a seu serviço, na terra ou no inferno, o transformaria em herói. entre amigas, o sorriso de hiena desfez-se, embrenhou-se pelos cantos da parede como se andasse pelo rodapé, curvou-se para olhar pela quina da porta, confirmou que a outra se afastava e então disse, eu não falei, essa vagabunda falsa nunca me enganou. Lua de Shishire A lua, deitada no céu, sorriu um sorriso minguado. Ela sabe que, por essas ruas enevoadas durante a madrugada, encontrará apenas os bêbados e os loucos. Amparo Na desforra, até ouso blasfemar. Mas, no desespero, rezo fervorosamente. Quando estou para baixo, ter um santo ajuda. Mulher bomba. Por dentro, explodiu não. Mas o único som que se ouviu foi o daquela voz, suave e sofrida. Aceito. E prosseguiram com a cerimônia. Labirinto costumava dizer que estava apenas experimentando, abrindo portas. Algum tempo depois, entre tantas portas, já não sabia mais por qual sair. Naturalmente carnívoros. Como todo dia, na pia, o ritual pós-sacrifício acontecia. Limpar as peles, cortar em filés, tiras ou cubos, temperar e cozinhar. Naquele dia em especial, na tábua de madeira, já havia uma galinha caipira, com o pescoço torcido e ainda mantendo algumas penas. O garoto, curioso, aproximou-se da cozinha e observou, com um pouco de nojo, a mãe manuseando aquele bicho. Ela arrancando penas, cortando a cabeça e tirando as peles. Quando reparou que o garoto estava ali, ele aproveitou para perguntar Mãe, o que é isso? Franguinho, filho! Então é isso que é franguinho? Ditadura do silêncio No país da impunidade, faz exceção a lei do silêncio, a única respeitada e temida. Quem cala contente. E os que ousam desafiar a lei, arruaceiros, sofrem as punições. Depois de um dia cansativo, dando suor e sangue no trabalho, ele sentou-se à sua poltrona no meio da sala. O filho surgiu correndo pelo corredor, saltou sobre ele e lhe deu um abraço apertado. Já sem forças, retribuiu com um beijo no rosto e disse para que o garoto se sentasse no chão para que pudesse prestar atenção no jornal. Após uma notícia, o garoto ficou demais. curioso e perguntou, e como é que as vacas ficaram loucas? Elas foram alimentadas com ração que continha carne de vaca e um monte de produtos químicos. Daí elas ficaram doentes e enlouqueceram. Então as vacas que se alimentaram de vacas são chamadas de vacas loucas? Sim, isso mesmo. E como é que são chamadas as pessoas que se alimentam de pessoas? Após pensar um pouco no seu dia e no estado em que se encontrava, ele respondeu. Chefe, meu filho. Nós chamamos de chefe. Decepção. E a borboleta? Fez um casulo e virou lagarta. Ah, que pena. É, acontece. Mas não se preocupe, tem muita borboleta no ar. O baú Ela foi até o quartinho dos fundos. Em um canto escuro e empoeirado, encontrou o velho baú. Levou-o até a sala e começou a redescobrir tudo que estava guardado há anos. Tinha ali um sorriso sincero, que já estava um pouco amarelado pela falta de uso. Havia também uma porção de otimismos infantis que, apesar de serem infantis, eram pelo menos dez vezes maiores do que os adultos. Também brincou um pouco com sonhos, fantasias e ilusões. Encontrou até alguns medos, mas algumas peças tinham sumido com o tempo. O velho baú rendeu bons momentos, mas ao final da tarde ela recolheu tudo do chão, fechou o baú e colocou-o de volta naquele canto escuro. O sorriso amarelado acabou esquecido, debaixo do tapete. Viver e recordar. Depois de muito tempo, descobriu-se que, na verdade, os responsáveis pelas pinturas nas cavernas não foram os homens, mas sim os antílopes, mamutes, tigres e gnus. Cada espécie havia feito suas pinturas em homenagem a seus mortos durante as batalhas do dia a dia. Somente após terem encontrado estes registros é que os homens começaram a fazer os seus também. Atualmente, os homens são os únicos a manter registros além das marcas no corpo e na alma. Os outros animais não têm dúvida de que ainda demoraremos a perceber que é melhor viver do que recordar. Vagamundo Vaga vagarosamente devagando, revirando o vácuo, vivendo vazio, envelhecendo devagar e levando a vida em vão. Baile de Máscaras Nenhum dos dois conseguia se envolver, desenvolver confiança, intimidade, cumplicidade, esses detalhes que sustentam um relacionamento. Sabiam que era coisa de uma noite, uma semana, com sorte, um mês. Mas estavam decididos a tentar vestir as máscaras e ver até onde a mentira os levaria. E levou longe, até que a morte os separou. Legítima defesa. O advogado alegou legítima defesa. E o juiz absolveu o comandante e mais 11 réus de todas as acusações. Homicídio, agressão e uso abusivo de força. Mais um caso de legítima defesa em defesa da ordem social. Sabia sobiar. Cabisbaixos, ambos, ele e o canário. Ele sentou-se na varanda abaixo da gaiola e começou a sobiar lenta e tristemente. O canário que até então nunca havia sequer piado, respondeu com um canto rápido e alegre. Ele então sorriu como nunca havia sorrido. Não se sabe até hoje quem ensinou quem. Como que sem querer? O amor Chega de fininho, mas por mais que chegue em silêncio, desperta curiosidades e acorda também os medos, que tem um sono ainda mais leve, paranóicos. Esplendor. A sala era dividida em quatro blocos, que por sua vez eram divididos em quatro cubículos. Apenas a sala do chefe, separada da outra, tinha janela, que de nada adiantavam, uma vez que não se abriam e que eram cobertas por uma película escura. Aqueles tantos cubículos estavam todos ocupados, com exceção de um. Discutiu com o chefe e pediu demissão. Não aguentava mais. Dizem que foi porque um dia teve que sair um pouco mais cedo para levar o filho ao dentista e só então, depois de anos, reparou que o mundo não era cinza, como na hora que saía de casa ou na hora em que voltava. No dia seguinte, com um sorriso reluzente, comentou com os colegas, o mundo é amarelo. Matematicamente. Sempre se deu bem com números. Somando investimentos, fazia as cifras se multiplicarem. Em relação aos outros, subtraía. Nunca aprendeu a dividir Ingrato, vestiu o terno da indiferença, os óculos escuros do desprezo e subiu o vidro da intolerância. Após realizar o ritual diário, rumou pelo meio daquela gente que ele sempre desdenhou, para onde aquela mesma gente que pagava seu salário o colocou. Fazendo as fases. Às vezes, tenho lá meus desentendimentos com o mundo. Ficamos brigados, almoço emburrados e em silêncio. Ontem mesmo, tivemos uma briga feia. O mundo pode ser bem cruel de vez em quando. Mas ao final da tarde, uma borboleta pousou ao meu lado na rede. Chegou, observou-me e ele ficou, batendo ases, como se dançasse. Não aceitei desculpas imediatamente, sem pensar duas vezes. Memórias Desde aquele dia virei um fantasma, uma sombra, um vulto. Aquele reflexo no espelho no qual você não se reconheceu, aquele era eu. Piromaníaca, acendia fogueiras, despretenciosa, apenas para vê-las arderem, salarem e consumirem-se. Quando sentiu frio, desamparado, já não tinha mais ninguém para servir de lenha. Alheio. Mal sabia que seu trabalho fazia dignos apenas aqueles que colhiam os frutos de seu esforço. Sádico e bem treinado, agradecia de bom grado todo o resto que lhe era dado. Todo dia. Eu passo o dia todo esperando ela aparecer. Que triste isso! Não é triste não. Triste... É quando ela não vem Aliviado Puxou o ar Para espairar E soltou lentamente Sentiu como se Há muito tempo não tivesse Respirado Inspirado Dissipou a neblina que lhe cobriu o mundo E deu um passo atrás Dali Aliviado, olhou para a própria vida e esboçou um sorriso no canto da boca. Destino bipolar Em alguns momentos, a sorte sorri para mim, mas no momento seguinte, emburrada, franze o cenho, faz bico e me dá as costas. Desesperança Haviam começado o namoro há pouco tempo Sorrisos, picos, charmes e birras Apelidos fofos e juras de amor Foi quando ele escreveu a carta de despedida Com a certeza de que a entregaria em breve Sabia até os motivos da separação Tinha tudo anotado, explicado Em palavras friamente selecionadas Nunca teve a chance de entregá-la INJUSTO Vivem vidas de condenados os que dormem o sono dos inocentes. EXPERIÊNCIA Ao parar em um semáforo, ao lado de uma carroça puxada por um burro, o garoto ficou observando o um animal. Questionou-se por alguns momentos e decidiu perguntar Vovô, qual o nome desse negócio que tapa a visão dos burros? Sem nem ter visto o burro, o avô respondeu com precisão. Preconceito, meu querido. Preconceito. E por aí. A vida por aqui anda meio conto. Nada de poesia. Mas, pelo menos, não está crônica. Indispostos. Os opostos se atraem e se enganam, mas suas ações sinceras os traem. Baleado Quando chegava ao quarto cambaleando, sentia-se como um voluntário do atirador de facas. Enquanto a cama girava, ele ficava inerte. ...incapaz de desviar das acusações. Domador de Demônios Deito em minha cama e milhares de pequenos demônios... ...infestam-me as ideias, o travesseiro e o canto escuro do quarto. Indo cautelosamente até o som, ligo-o e volto para a cama. Com a música, ao menos, eles dançam. Visionários. Os donos do mundo sabem que o petróleo derivou-se de animais e vegetação soterrados. Pensando no futuro, matam, desmatam e encobrem. Sutil. Cantarolando, colheu do chão uma flor cheia de pétalas. Delicadamente, retirando pétala por pétala, começou a falar, entre sorrisos e suspiros. Bem me quer? Bem me quer. Bem me quer? Bem me quer. Um amigo, um tanto sem sal e totalmente sem açúcar, interrompeu. — Não! — Não! não é assim ao que ele respondeu você só diz isso porque não conhece ela e continuou sorrindo cinzas em uma metrópole qualquer debaixo de uma chuva fina mas tão fina que se tornava quase invisível caminhavam lado a lado, de mãos dadas, o garotinho e a mãe. A mãe andando com pressa, sem dar atenção ao filho, arrastando-o pela mão. Quando eles pararam em um cruzamento, esperando o sinal abrir, o garotinho girou o pescoço e reparou no mundo à sua volta, nas centenas de pessoas apressadas, nas plantas, pássaros, prédios e tudo o mais. Após uma breve análise, por sinal muito precisa, ele virou-se para a mãe e perguntou, Mamãe, se os passarinhos são coloridos, as plantas são coloridas, os prédios são coloridos e até mesmo a comida é colorida, por que é que as pessoas são assim, cinza? E ele ficou olhando, esperando por uma resposta, enquanto o rosto da mãe... Por vergonha passou de cinza para rosa. Desequilíbrio Dinheiro faz o mundo girar Até ficar tonto e cair. Contra o tempo Explicou ao filho as coisas da vida e do tempo. Para facilitar, usou o relógio de exemplo. Aquele é o tempo passando, disse o pai. Ele fica dando voltas? Perguntou o filho. Nem sempre. Às vezes, passa correndo e nunca mais volta. Por isso, precisamos correr atrás do tempo, respondeu o pai. No dia seguinte, após observar o relógio por horas, enquanto o pai corria de um lado para o outro, o garoto retrucou. Você disse que a gente tem que correr atrás do tempo. Mas ele tem uma perna bem maior que a outra. Nem consegue correr. A gente é que tem que andar com mais calma para não deixar ele para trás. Espaço. Eu preencho meus dias com ela. E quando ela vai embora, você fica com um buraco vazio. Não é que eu fique vazio. Eu guardo espaço para quando ela voltar. notável. Naquela noite que se fez no outro dia, a lua estava tão cheia de si própria, que mesmo depois do sol ter se aprumado, ostentoso, ela ainda desviava a atenção de muitos desavisados. Povo das sombras. O povo das sombras aparece sempre no mesmo horário, junto com as sombras, assim que o sol nasce, sempre muito cedo. Ainda na madrugada, mas aparentemente sem nenhuma ajuda de qualquer deus. Preparam seu café antes de você acordar. Limpam o escritório antes de você chegar. Colocam o um ônibus para rodar antes de você se aglomerar ao congestionamento. Ligam os motores e preparam a cidade para você só chegar e sentar na janelinha, exigindo o serviço de bordo. E você nem ao menos os enxerga. Faz questão de desviar o olhar. mundano o golpe ditatorial teve no exército seu braço armado e na imprensa o desalmado Espetáculo A noite de estreia é um espetáculo mágico incomparável. As noites seguintes já não tem o mesmo encanto os sorrisos já não são mais os mesmos. Algum tempo depois, ela junta as tralhas e toma outros rumos. Paixão itinerante. Capacidade. Desde que o tempo é tempo, as pessoas desejam ter a capacidade de enxergar através das outras. Sensações, sentimentos e os mais profundos pensamentos. E a essa capacidade deu-se o um nome de compreensão. Nos tempos atuais, caminhando pela rua, percebe-se que as pessoas têm a capacidade de enxergar através das outras. A essa capacidade dá-se o nome de indiferença. Mercado ilógico. Antes de espatifar-se no chão, já era novamente um milionário. Incógnita. Era viciada em reuniões de anônimos, na esperança de ser notada e a todas. Dos narcóticos a orcaólicos, passando por alcoolistas, comedores compulsivos e mulheres que amam demais. Tudo o que ela queria era deixar de ser anônima. Caminhos. E é sempre em direção contrária ao fluxo. Sabia que nunca ia ter carona, mas sabia também que sempre haveria alguém para andar ao lado. Vendo-me. Rendo-me a esta situação deplorável. Entrego-me a este sujeito desprezível. Deixo-me levar como cadela a fase. E vendo-me no espelho, ajeito batom e rímel. Destino Acordou no ônibus. Não sabia para onde estava indo, não fazia ideia. Olhou em volta, apenas indiferença. Começou a ficar incomodado com a situação. Queria perguntar para alguém sobre o destino, mas tinha vergonha. Tentou olhar pela janela, mas estava no corredor. E a senhora ao seu lado dormia com as cortinas fechadas. Depois de certo transtorno, resignou-se com a situação. Nunca achou que fosse chegar a lugar algum. A algum lugar, qualquer que fosse, já seria longe. Péssimo escritor. Os papéis... Cheios de suas palavras vazias, saltavam da escrivaninha e fugiam para o corredor. A caneta escapava dos dedos, caía ao chão e rolava para baixo da cama. A cada cochilo, uma revolta. Agradeço a todos que colaboraram com costuras e remendos para a construção coletiva desta coxa de retalhos. Se você gostou desta obra, passe adiante.